Fala pessoal, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou corretor de imóveis, sou empreendedor, sou especialista quando o assunto é te ajudar a ser aprovado no financiamento e a conseguir comprar o seu imóvel. Quero, neste vídeo, mostrar pra você agora como é possível você fazer o cancelamento da pausa do financiamento que você fez algum tempo atrás. Então as informações que eu vou criar aqui sempre serão linkadas no Mercado imobiliário quando eu faço um vídeo crio como eu tô criando esse daqui no, no no canal falando sempre sobre o mercado imobiliário eu falei no vídeo aí de um mês atrás sobre deixa eu me ajeitar aqui sobre a pausa no financiamento lembra quem não assistiu esse vídeo eu vou deixar passando aqui para que você possa ter uma ideia do que eu falei naquele vídeo e eu disse para você antes de, de de tomar qualquer decisão assistir o vídeo né porque lá eu ia dar algumas informações e lembra que eu falei naquele vídeo que o financiamento eu dei um exemplo de 500 reais e se você pausar por três meses 500 mais mais 500, mais 500, dá 1.500 e essa é jogada no saldo devedor? Rapaz, o que teve de gente criticando, falando que não, porque a parcela é formada por. é composta por juros, é composta por é, isso e aquilo e tem um, um, um, um. amortização, que amortização. A melhor maneira possível que eu gostaria que fosse é o banco fazer o seguinte, vamos lá pausar, não cobrar nada, como se não existisse esses três meses e voltar normalmente. Essa é o que deveria fazer. Só que quando eu venho aqui falando o seguinte, ó, oh, o banco vai pegar 500 reais, mais 500, mais 500, vai jogar no sal devedor e aquilo lá vai aumentar um pouquinho a sua parcela e vai... Aí vem um... <tos> Algumas pessoas não acreditaram, outras acreditaram e por isso que o vídeo está tendo uma tremenda avalanche de, de visualizações de ok 97% das pessoas gostaram desse vídeo e maioria das pessoas estão me perguntando como faz o cancelamento então eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo todas as informações porque é possível sim você cancelar agora você não vai cancelar realmente se você está com problema como eu disse de renda está com problema e você realmente precisa deixar cancelado três meses para você você possa pelo menos 90 dias aí tomar força e voltar no mercado me parece que a caixa até prorrogou para mais um mês aí ou seja quatro meses você vai poder ficar sem pagar a prestação da casa é óbvio que isso vai ter juros é óbvio que isso vai ser jogado lá como eu já falei mas isso é preciso para que você não tenha também o um problema de continuar com a parcela não pausar ficar cancelar, ficar 3, 4 meses sem pagar e aí você vai ter o problema de perder o teu imóvel. Então não faça isso, pause o financiamento, é bom que você pause. Agora, se você tem como pagar, você está recebendo certinho, não entre no efeito manada, não pause o seu financiamento. Saiba que você vai pagar duas vezes mais no final. Gente, muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado por você assistir o meu vídeo, te agradeço demais pela audiência. Clica aqui embaixo e se inscrever no canal para que você possa me ajudar a chegar aí no, a, a meta de 30 mil inscritos até final de dezembro de dezembro de 2020 preciso da inscrição de vocês um abraço e vejo vocês no próximo vídeo